Você está ouvindo o audiolivro Uma Partida de Amor, uma obra de Eurípides Kill, pelo Espírito Josué. Capítulo 5 Desunião de Forças No dia seguinte ao acontecido à noite, no hospital, envolvendo Diógenes e Ambrose, esta apresentou queixa por escrito dele. Sendo funcionário exemplar, indispensável mesmo, contou com o apoio do diretor de recursos humanos. Resultado: Diógenes foi demitido por justa causa, pois Ambrósia foi instruída por aquele diretor a apresentar queixa-crime na polícia. Na delegacia foi lavrado o respectivo boletim de ocorrência e, com base nesse documento policial, a justa causa foi avocada, impedindo a Diógenes qualquer defesa. Justo, sabendo do desfecho, mais uma vez creditou todo o sucesso a si mesmo. O que ele não contava é que Daniela, desdobrada espiritualmente e presente à reunião no pavilhão das justas causas, ao saber dessa notícia, já não sentiu a mesma alegria do primeiro momento quando presenciara Diógenes ser duramente repelido pela enfermeira chefe. Na alma da jovem grávida, algo lhe dizia que aquilo não estava certo. Se Justus decantava sua força, seu sucesso, sua vitória, seu poder... Daniela, ao contrário, sentia-se a única culpada. E o sentimento de culpa expressando o diagnóstico da consciência é uma outra bênção estabelecida pelas leis divinas. Não se cala, não se acomoda, nada teme e é invencível. Só permite o retorno da paz quando ela, a culpa, transforma-se em arrependimento, o arrependimento em remorso, o remorso em reconstrução e esta seguida da respectiva expiação, desconforto similar ao que tenha causado o seu mau ato. Essa sistemática individual é uma das faces daquilo que o Espiritismo denomina reforma íntima. No pavilhão das justas causas, Justus estava furioso. 179-3, que, pela lista numérica, era o requerente a ser atendido, vinha seguidamente faltando às convocações. E, como a disciplina era diretriz suprema de justos, ele não se conformava com a aparente deserção. Dizia com soberba, 179-3 é um covarde, é um frouxo. — Mas ele que aguarde o que eu tenho para oferecer aos desertores. Vou inaugurar o um inferno particular para ele, além dos bons sonhos que já está tendo. Os que o ouviam ficaram aterrorizados, pois, sempre que justo se mostrava, assim tão raivoso, recrudecia o fogo que crepitava nas tochas pendidas das paredes, além de estranhos ruídos percorrerem o ar. As ausências de Léo eram fruto das novas disposições a que ele vinha se entregando, aproximando-se do reto proceder, afastando-se de propósitos vingativos. Espíritos bondosos sempre arrimam quem assim procede. O fato é que os componentes do grupo 179, fosse por alguns dos acontecimentos que presenciaram, fosse pela intransigência de justos, já não traziam no coração a mesma certeza quanto à vingança que de início pretendiam. Um vago temor de algo desconhecido, invisível, mas pulsante, deu aso a que a consciência de cada um pudesse finalmente ser ouvida, Dizendo-lhes que tudo aquilo em que tinham se envolvido não era bom. Decorrido algum tempo, Renata voltou a convidar Léo para nova visita ao Centro Espírita para assistir a outra palestra pública, cujo tema seria Justiça de Léo não só aceitou o convite, como também levou seus pais junto com ele. Em síntese, as palavras do orador espírita foram a. A justiça divina é aquela que, sendo perfeita, eterna, imutável imparcial, contempla com exatidão infalível, crédito ou débito, cada espírito, segundo suas ações, sejam no bem ou no mal. b. O espiritismo bem disserta sobre a justiça divina, mostrando ao homem que, através das existências sucessivas, que é o mecanismo natural da reencarnação, o indivíduo vai progredindo sempre, ora tropeçando, ora alçando voo nos ares das virtudes, e assim forma um passivo espiritual que se reflete a cada nova existência terrena. C. Deus não premia e não castiga. Tudo o que acontece com o Espírito é fruto único e exclusivo das suas escolhas no agir ao longo das vidas sucessivas. D. A justiça divina não deixa jamais de se expressar. Mesmo que na aparência o ser julgue que o bem não é recompensado, assim como o mal é glorificado, essas são situações episódicas, de qualquer existência. É, a propósito disso, não há lógica filosofia ou sistema melhor do que esse da reencarnação que também justifique e responda o porquê de tantas infelicidades no palco da humanidade, o que, muitas vezes, vem até nublando a razão das pessoas boas, que não conseguem entender como é que o pai tenha permitido, por exemplo, que alguém nasça cego, paralítico, etc. F. Nenhum homem pode alegar desconhecimento da lei divina da justiça pois, quando o ser passa a ser integrante da humanidade, vindo de multiplicadas experiências nos reinos inferiores, estágio no mineral, desenvolvimento da sensibilidade no vegetal, aperfeiçoamento do instinto no animal e aquisição do trinômio consciência, livre-arbítrio inteligência contínua no hominal, ele e somente ele, passa a ser responsável pelo seu porvir rumo à angelitude, objetivo-pricípulo pelo qual todos fomos criados. g. Temos, por isso, uma bússola que jamais falha e que nos mostra o norte do Evangelho de Jesus. É a nossa consciência, que pode ser impedida por algum tempo de ser ouvida, mas nunca para o resto da vida, pois mais dia, menos dia, chegará a hora do arrependimento. H. Tão balsâmica é a lei de justiça divina que possibilita a todos os culpados, quaisquer que sejam os níveis de hediondez de seus atos, tantas oportunidades de reconstrução quanto necessárias sejam. Essa é outra das sublimes vertentes da reencarnação. I. Jesus consubstanciou magistralmente a justiça divina ao proclamar, a cada um segundo suas obras. Mateus capítulo 16, versículo 27 Para encerrar sua palestra, dirigiu uma pergunta à plateia. É fácil perdoar quem nos tenha feito mal? Todos se entreolharam, algo confusos, quais crianças surpreendidas em alguma arte. O expositor deu tempo para todos refletirem. Depois, respondeu ele mesmo. Não, não é fácil. Os obstáculos que a própria civilização cultivou ao perdão ao longo dos séculos e das culturas regionais evidenciam que a maioria da humanidade preza muito olho por olho. E, de preferência, que isso seja feito pelas próprias mãos. Não há povo sobre a terra que considere uma suprema valentia o perdão. Ao contrário, é tido como covardia. Considerou-o filosófico. Para perdoar, o ofendido precisa nascer de novo, não no tempo do ciclo reencarnatório, mas sim no segundo seguinte a cada ofensa isso todos nós podemos desenvolver se tivermos a capacidade de implantar em nossa vida um comando mental de perdoar, e perdoar sempre. A prece diária, e para quem quiser e puder até mais de uma vez por dia, é assim infalível a essa conquista. Foi-lhe perguntado no áudio da ou moral, onde buscar forças para superá-las, não reagir e docemente perdoar o ofensor. A pergunta trazia em si ironia e verdade. Difícil a resposta, pois. Mas o orador não se perdeu. A resposta completa é o exemplo dado por Jesus no Gólgota. Todos entenderam. Mas o orador adjuntou. Para nós, ainda com limitações de todo gênero, só a oração e a vigilância constantes poderão nos fortalecer nos momentos em que nos sentirmos injuriados. Saber calar palavras de ácida réplica e expulsar pensamentos, sejam de desforro ou ofensa, eis duas vitórias contra reações consideradas normais no patamar moral em que ainda se encontra a humanidade. Complementou. O amor e a caridade, muitas vezes consubstanciando o perdão das ofensas, promovem aquele que os pratica indizível sensação de paz interior, como que tirando o homem das agruras terrenas, levando-o a estagiar nas planícies siderais. Já indo para o fim a exposição, foi feita ainda a solicitação ao orador. Senhor, comente, por favor, algumas reflexões sobre as chamadas reuniões públicas que acontecem nos centros espíritas. Não podemos deixar de assinalar aqui o benefício das palestras cristãs. O orador espírita, estudioso e sincero, promulga em vários ambientes para diversos auditórios lembranças dos ensinamentos e exemplos de Jesus e quase sempre os complementa com ensinos repassados pelos espíritos amigos. A plateia que o ouve, seja de dez ou de mil pessoas, sequer suspeita que aquele devotado companheiro não fala apenas para os encarnados. Vezes há em que, e é justamente isso que ocorre, o número de desencarnados é muito maior que o de encarnados, trazidos àqueles por benfeitores, os quais alicerçam a mente do palestrante no sentido de que ele se expressa de forma a que todos os ouvintes o entendam, pelo menos os interessados em algo aprender ou recordar. Parando por alguns momentos, logo seguiu. Se na Terra houvesse um registro de quantos benefícios contemplam a palestra doutrinária espírita feita nos termos que citamos, com toda certeza, os encarnados de boa vontade teriam maior empenho em jamais perdê-las. Não será exagero de nossa parte comparar tais oradores com os cometas, quando vão sucessivamente de sóis em sóis, enriquecendo-se às vezes pelo caminho de fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor, a nos focos solares os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Nota do Médium A citação consta do item 30 do capítulo 6 de A Gênese de Allan Kardec e foi feita pelo autor espiritual no sentido comparativo. Com sinceridade, concluiu... Por caridade, não falo de mim. Refiro-me aos oradores que, por sua dedicação, estudos, responsabilidade, disciplina e sentimento de amor ao próximo, atraem os bons espíritos e assim podem ser classificados como atuais apóstolos cristãos. Com esse humilde anunciado, o orador encerrou sua palestra. Léo, ao deixar o recinto, pensava na citação que ouvira sobre o perdão e sobre estágio do homem nas planícies siderais. A alma trazia em sobressalto inexplicável. Por mais que tentasse entender o que assim alcançara sua intimidade, não atinava com a causa, embora tenha passado a ter uma certeza inabalável. As palavras perdão e estágio tinham algo muito importante e relacionado com seus tormentos atuais. Aí, raciocinou corretamente. Se estágio nas planícies siderais, como disse o palestrante, proporciona paz, e ele estava vivenciando grandes desconfortos, talvez fosse porque estivesse, primeiro, afastado do perdão, e, segundo estagiando mesmo em planícies infernais. A cada citação do palestrante, Léo olhava para sua mãe, denotando surpresa e enorme espanto. Isso porque o que o orador dizia, sua mãe vinha recomendando-a ver semanas. Dois dias após essa palestra, no mesmo centro espírita, o nome de Léo foi novamente pronunciado na reunião mediúnica de desobsessão suplicando ao auxílio espiritual. E, em resposta, um espírito protetor informou que o infeliz processo no qual Léo estava envolvido caminhava para a solução, sendo recomendado que tomasse alguns passos e que, ao se deitar, lesse, ao menos, uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo. Renata, feliz ao receber essas notícias pela sua mãe, deu-se pressa em repassá-las para o namorado. Inclusive, presenteou-o com uma coleção de cinco livros de Allan Kardec, denominada Codificação do Espiritismo, obras básicas. Naquela mesma noite, antes de dormir, Léo foi até o jardim da sua casa. A noite estava resplendente e as estrelas, como que o cumprimentando, pareceram-lhe faiscar levemente. Uma delas, em particular, Procyon, quase falou com ele, pois, ao contemplá-la por demorado tempo, sentiu seu coração se inflamar de amor por ela, fascinado que ficou com sua branda doçura. Estava assim meditando em espiritual solilóquio, quando a memória lhe fez retornar aos bancos escolares, numa aula de literatura em que a professora, enaltecendo as belas sutilezas da poesia como exemplo, colocou no quadro negro o imortal soneto de Olavo Bilac, da série Via Láctea. Via Láctea, Soneto 13 Ora, direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite enquanto a via láctea como um pálio aberto cintila E, ao vir do sol saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo... Que conversas com elas, que sentido, tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi a Mai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. São instantes como esse que elevam a alma, tirando-a do plano horizontal e situando-a bem alto no céu, junto das estrelas, e isso sem trocadilho. Com o perfume das flores e o pio solitário de uma ave notívaga, tudo, tudo no ambiente induzia a contemplação e a oração. A lua, de propósito, mais que nunca, parecia filha do sol, pois, estando em lua cheia, seu brilho mais parecia o de um imenso farol celestial, menor mesmo só em comparação à luminosidade solar. Cleo se manteve naquele êxtase por perdidos momentos. Quando se recolheu, viu a coleção de livros que ganhara de presente. Apanhou o Evangelho segundo o Espiritismo. Abriu-o aleatoriamente. Deparou com o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, na página do item número 9 das Instruções dos Espíritos, com o título em negrito. A Vingança Léo estremeceu. O texto era o mesmo lido quando foi assistir à dissertação doutrinária no Centro Espírita havia poucos dias. Seria coincidência? Ao pensar nisso, lembrou-se de que sua mãe lhe aconselhara também quase que nos mesmos termos desse item com referência aos prejuízos advindos da vingança, bem como das benesses que o perdão oferta. Intrigado com aquilo que lhe pareceu uma tremenda coincidência, novamente sua memória o socorreu e se lembrou de que sua mãe vivia dizendo diante de fatos ou situações semelhantes. As palavras sorte, azar, acaso e coincidência sumariamente foram retiradas do dicionário espírita por Allan Kardec. Aí pensou... Então isso que aconteceu comigo seria um milagre? Na mesma hora, sempre ouvindo informações armazenadas da memória, recordou-se de que Renata lhe dissera, certa vez, que os milagres são a linguagem usada por Deus quando quer nos mostrar algo ou falar conosco. Bem, leu e releu o texto sobre vingança, sentindo na mente que, de fato, ela é uma doença grave, gravíssima